O PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Foi o único parlamentar que votou é, nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregada doméstica. Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer a universidade? Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui! Votar! Te eleitor na mão e com diploma de burro no bolso! Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado. Você quer vender um, uma cavacinha assim, de um cachorro quente na praça? Você não tem que ter estudo pra isso. Quando nós criamos o ProUni, o Fies, a gente permitiu que nós saímos de 3 milhões e meio de estudantes da universidade pra 8 milhões e meio, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Agora você imagina a gente colocar os pobres. Para ir para o aeroporto de Congonhas, viajar de avião. Todo mundo indo para Disneyland e pegar doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas, mas peraí. Nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto.